sejam bem-vindos a mais um Fen Responde. E... Essa edição é mais do que especial porque estamos na final. Did you guys expect to be on the finals? No. <laughs> Did you guys? Never been. Never. You remember early split? Oh. You say we have how many? 5% chance 5% chance to win this below Oi Carioca when we were champions many said that you played well because of your solo laners how do you feel knowing that you were the one who makes your solo laners the best ones in their positions Eu ando muito feliz né porque eu eu feliz não é uma entrevista só eu ganho porque o cara tem um time robô são os jornais lá no Brasil tá arrancudinho que Não vai tipo eu tô muito feliz de estar com um elenco novo e conseguir tipo chegar nesse nessa final então, acho que isso mostra que, que eu tenho minhas qualidades também, eu tenho meus méritos. Uhum. E eu tô muito confiante que a gente vai ganhar. Pessoalmente, eu tava com muito medo da gente tá indo tão mal no início. Eu gostei muito desse time. Se a gente tivesse saído tão cedo do CBLO, acho que ia ficar uma vibe muito ruim. É. De um time que tinha muito potencial ainda. Ia ser muito triste se a gente tivesse encerrado antes dos playoffs. A gente não quer ver o. A gente não quer saber que a gente era bom. Exato! Wiser, when I saw your Lucian top, I thought, these guys are crazy, crazy, crazy. But it ended up winning. And the MVP, what was the thought behind the pick? If it's a secret, you don't have to tell. It's kind of secret, but Lucian was my one of my comfort pick before. I wanted to play strong strong lane champion too, so that's why I picked Lucian. Did you get sad when NAR gets the <laughs> Trigo, we've seen you in the last games with a lot of protagonism. This series ran totally on the top side. How did you feel about being the weak side? Eu acho que tem que saber fazer as duas coisas. Uh -huh. Então a gente planejou pra jogar contra Kabum de uma forma mais pro topside tanto pela forma que eles jogam. Eu e o Damage, a maioria dos jogos no, no CBLO, a gente consegue muita vantagem em 2v2. A gente sabia que a gente ia ter vantagem na bot lane deles só jogando 2v2, então o Carioca podia fazer o que ele quisesse. eu acho que isso é um dos pontos fortes do nosso time também, que a gente consegue jogar tipo pro top, a gente consegue jogar pro bot, consegue impactar a mid também. Hum, não fiquei triste, eu gosto de ganhar, então se eu precisar ficar sem fazer nada, no wave de Jinx o jogo inteiro, eu fico lá no wave. O que você sentiu sobre ser 20 Muito bom. Então, Damage, por que não é Tarek viável competitivamente? Acho que... Tarek... O kit dele é muito... Muito simples assim, sabe? Tipo, ele não tem um engage tão bom. E ele era bom no meta de Kalista porque meio que completava a ele, tá ligado? Porque uhum. dava o um engage, tacava o Tarek lá e fazia um combo da hora. Mas agora, tipo, a Kalista tá fraca, ninguém usa mais. Contra a Leona não rola não? Nautilus? Contra, tipo, esses tempos são bons, mas, tipo, o problema é a comp, sim. O Tarek tem que ter uma comp boa pra. Masteria, pra né? Masteria, <risos> é, carinho esses tempos aí, que tipo. Já que vocês estão nesse. Bate bola? Carioca, why isn't ye viable in competitive? It's a question. Ele saca o É meio fraco no game, ele é um boneco que ajuda muito o time e em competitivo acho que é mais difícil você jogar de mastery, Acho que na slow ele dá muito certo porque não tem coordenação, os cara gasta gasta CC à to assim, tipo não uhum. consegue parar o mastery e. e acho que no competitivo você vai ter uma uma coordenação melhor para parar o mastery, e talvez ele não consiga fazer muito. Porque a proposta do boneco é tipo e e para cima de você e ficar te dando um ataque. Daí se você conseguir parar a única coisa que ele faz, ele é um boneco muito ruim. Wiser, you don't have to Say everything because maybe secret as well. But how did John and Jero impact the preparation for the matches against Kaboom? Prepared the champions into uh, Paran's champion pool. Mm -hmm. Kaboom played, they played topside game a lot, you know? Mm -hmm. So I just prepared about the counterplay of it. Was Jero happy after the games? I think so. Question for everyone if you could delete a champion permanently, which one would it be? Cena, Cena, Chaco. Tá. Chaco, é bom. Porque jogam de suporte na minha solo kill e eu não, não aguento. Você não fica feliz quando tem não, uma ceninha sua? Um boneco assim, Uma, é uma luluzinha do outro lado e uma ceninha do seu. Não é suporte esse boneco aí. Para de pegar no meu time. Eu tenho a teoria que o cara que pega cena suporte e eu aplico acho isso pra que... mim também. Ele só quer se divertir pegando alminha. Ele não quer. Ele não gosta de ganhar. Ele não tá nem aí pro resto. Tem vários bonecos. Trinda, Darius. Hum, tá mas acho que... Trinda? Trinda. Caí. Caí não, no meu time eu odeio esse boneco, ele é muito lixo, mas contra, parece que é impossível matar ele, velho. Cara, entra na parede toda hora que É bizarro, é surreal, velho. Então pra it. mim pode sumir. Master G. <risos> ok. For me, Fiora. Trigo, after the game where Titan played Ash do you consider Ash a strong pick? Do you think maybe will show up in the finals? Baniram Ash contra a gente no primeiro jogo, pra pegar a Ash Ash acho que sempre foi usada como resposta contra a Fales. Eu acho que pode aparecer, sim. É, tá aparecendo mais quer tipo, diferentes no, no meta, uh -huh. depois dos nerfs. Mas acredito que se, que se continuarem deixando tipo Jinx jogar assim, acho que Jinx ainda é muito forte, é o mesmo boneco, tipo, o boneco mais forte depois dela. Pode aparecer Zaya, MF, Ash, esses bonecos estão aparecendo bastante lá fora já. With so many Jinxes building o Kraken Slayer, o que go Gale Force this série? Eu gosto de, de Kraken quando... É difícil de chegar em mim, eu tenho uma frontline forte ou um peel do lado, tipo Brown, TK, alguma coisa do tipo. Aí eu sinto que o jogo é confortável porque é muito difícil os caras me matarem. Pergunta do BRT, por que, que você viu o Dominique no segundo jogo, se não tinha armadura? Eu fiz Dominique de segundo porque eu ia fazer a Rex Drinker de terceiro. Que eles tinham Kennen e era outro boneco P, Não lembro, era Saindra, Era Victor? Não sei. Era Victor Kennen. É, era um dos dois. Eles tinham um dano AP muito forte. E era o jeito deles me matarem. Então, tipo, eu já sabia que eu ia fazer Rex Drinker fechado. Aí eu fui de Dominique porque eu precisava de alguma coisa pra dar dano. Tipo, se eu faço um item de Zio e faço Rex Drinker, eu nunca vou dar dano no jogo. Uhum. Percebi que eu tô esquecendo de fazer as perguntas do Dinquedo Então, Dinquedo How do you feel going to another final after so long? Are you confident? Tô oh, com saudade, né, mano? De jogar o jogo de verdade. Falei pros caras fazia tempo que eu não me sentia tão forte, tá ligado, num time, achando que com tanta confiança de que a gente realmente tem potencial para ganhar, independente se a gente chegar lá na final e acabar perdendo, eu ainda acho que a gente era um time muito forte, então minha expectativa é muito grande. Why do you not use Ari skins? Eu acho as skins da Ari muito, não gosto das animações, tá ligado são muito hum. flufluzinha, e aí eu já não acerto muito, aí se eu mudo os bagulhos, aí a Zeda pi pi piora tudo, <risos> tá ligado? Eu discordo, eu acho que se erra os que não importam e acerta os que importam. Carioca, what do you think about hacking? Everyone saying that is the best o que é jungle do you think he's overestimated? eu acho que sim acho que ele é superestimado é um boneco muito bom pra dar engage mas são poucos bonecos que acompanham o engage dele então se você não prestar muita atenção você vai morrer sozinho tipo você vai entrar e seu time vai estar lá atrás você vai morrer sozinho igual o Igual a ele. <risos> então... Por <risos> mais que ele ganhe muito recurso, fique muito forte, ele é um boneco que eu acho que pra mim é a mesma coisa do nível 6 até o final. Então acho que os outros junglers que tipo... tipo... Fazer Modernário, Xin Zhao, é, Lee Sin, ou o próprio Viego, acho que são bonecos que... Mais completos assim, sabe? Tipo, eles podem não ter um engage tão forte, mas acho que a team faz deles é tão boa quanto o Decarim. Wiser! How do you feel knowing that in the beginning you were very underestimated and now you're being considered one of the best top laners of the split? Surely I'm not feeling special. I just focusing on the finers. Yeah, that's all. So you don't care about what people say? Yeah, I don't care. Why is there is trindamir OP? That's my question. <laughs> you made him look op. I want to delete that champion. <laughs> very very op. Trigo, essa pergunta é boa, porque eu achei que você fosse fazer isso num jogo contra a Fúria. Any chance for you to play Vayne? Eu tava mostrando no roleplay. Ah, só, no né? do jogo da FURIA? É, o que tinha Pop e 40 tanks. Pop, 7. Não tenho na conta, não. Não tenho na conta, não. Eu tenho que comprar antes. <risos> Se tiver na Free Week, eu vou dar uma testada aí, aí talvez tá, dê pra jogar. Damage, in the game that they picked Nautilus, why Leona instead of Tankench? Since your Tankench game was so good. Eu queria um 2v2 mais forte. Como a gente tava jogando muito com Playmaker mid, eu queria ter alguma coisa pra dar follow-up, sabe? é mais passivo, né? Quando você, é. quiser, quando você quer proteger o Sim. amigo. Acho que se o Dinca estivesse jogando mais contra o Mage, eu teria ido de TK. Now questions para everyone. Which one do you think is gonna go to the final? Furia, Red ou Cabum? Furia para mim. Acho que a Furia vai ganhar dos caras. aí. Ah, é, acho que Furia também. E o Ahn... Furia. Kabum. Kabum. Kabum, Olha. How will you guys deal with the 20 days of waiting for the final? Do you think it can impact Negativo, né? Cara, 20 dias de treino, né? Solo que, todos os dias. São só... Screen. livezinha. Live. Eu quero fazer live um dia, eu tô com saudade. Não é é crime, bom descansar né? um pouquinho, é importante, né? O pessoal é. acha que é vagabundagem, mas é importante descansar. É. Semana a gente vai pegar mais leve, mas depois já estamos aí de novo, né? Tem que ir, não aí, pode perder aí. o ritmo. Não né? pode perder o ritmo. Você acha que vai ser de boa de achar treino nessas semanas? nunca é. Nunca ah. é? Final nunca, nunca é. é, né? Final não, assim, pra final vai ser muito difícil, mas até o jogo dos caras é relativamente fácil, porque todo mundo quer jogar contra a gente no treino, tá ligado? Uhum. Porque a gente não vai jogar contra eles nas, nessas próximas semanas, né? Então... É, então todo mundo vai querer treino, né? É. Só que na semana final mesmo, quando já, a gente já soube a conta... O problema é as próximas duas. Próximas duas, que a gente não consegue jogar contra os caras, não tem mais time treinando e a gente tem que chamar os amigos pra jogar. O que você acha, Wiser, sobre os 20 dias de esperando? Isso é muito. Eu não posso esperar 20 dias, sabe? Por que vocês acham que a série contra o Kabum parece ser muito mais fácil do que so contra Furia? Pelo que eu tinha falado, acho que é mais o jeito que a gente joga, tipo... Eu sinto que o jogo é relativamente mais fácil contra eles do que contra a Fúria, por estilo dos times mesmo. Eu acho que a gente sempre sentiu isso até em treino e nos jogos do CBLO que a gente jogou contra os, os times antes do playoff. Pra mim, o maior plot twist dessa série foi eles terem escolhido Blue Side no segundo jogo. Nossa, eu estranhei também. Eu achei que eles iam priorizar. Red Side. Slash é. Se o Parangue desse slide pick, provavelmente seria os mesmos picks que ele tá pegando Blue Side. Porque o Forte do Parangue acho que são, tipo. Kenny, Rumble, são coisas que ele pode blindar. Uh -huh. Então andaria no mesmo. Qual é a importância do Jero para the team? Podemos dizer yeah. yeah. que é um Jero diff que estamos na final? Sim, eu não. Por que você está Sim, ele é o melhor coach. Jero, acho que Acho não, ele é o melhor coach que eu já tive, com certeza. Eu sinto que ele consegue melhorar muito todo o player, tá ligado? Tipo, ele. Teve muita conversa individual com o Dinkedo, mano, várias, várias semanas conversando com o aí O Dinkedo começou a jogar muito, aí começou a conversar com o Aiser o Izer começou a jogar muito, começou a, com... Começou a conversar com o Damage, <risos> o Damage começou a jogar muito. Então, tipo, eu sinto que ele consegue ajudar muito o player em, é, individualmente. Quando a gente melhora individualmente, a gente melhora o coletivo também, então... E ele conseguiu tipo, meio que unir a gente, né? tipo Saber a gente, as nossas prioridades dentro de jogo, o que a gente tem que fazer no coletivo. É, o dinheiro é, é muito bravo. Pergunta para bot lane, Why don't Cog and Lulu show up? Olha só pique. Mano, os cara, esses caras que mandam essas perguntas, acho que eles instalaram long em 2015, e eles pararam de jogar em 2016. Segue saindo competitivo no competitivo, me diz, os caras vai puxar uma wave, level 3 tá tomando dive, Aí no level 4 você tá givando wave. No 5 <risos> os cara tá level 7 e você toma dive. Não, pra mim mal. Aí você perde o arauto e acabou o jogo. Pra mim cog mal só mid, mano, contra o Ryze. Tá, o Kog tudo bem, mas a Lulu tem algum valor ou não? A Lulu tem, acho Algumas assim. vezes aparece com o Hyper Carry, mas ainda assim é tipo um pick muito arriscado, sabe? Tipo. É que não cria muito... nada, né? É, ela não faz muita coisa, sabe? O maior problema é pressão na linha. Tipo, hum. pressão na lane, não é pegar mudada, w. ficar tomando. Mano, o lugar. Kog é completo, cara. Quando o Kog era um pouquinho mais usado, os caras falavam que o problema dele não era lane, que a lane dele era boa. E muito bem, a nossa última pergunta então. Trigo and Damage, how does it feel to be in your second final together in a row? Como é que foi a final de vocês ano passado, não, hum. vocês 3 -0? não lembro Vocês perderam 3-0? Não lembro. 3-1. 3-1. Fico feliz de ir para final de novo, acho que tem um gostinho mais especial porque eu comecei a jogar a CBLOT em pouco tempo. Uhum. É o meu segundo playoff e é a segunda vez que estou indo para final. Eu acho que é uma motivação maior para mim, ainda mais por eu ter perdido a última. Eu quero muito ganhar essa. É isso, eu vou ficar mais feliz se eu ganhar dessa vez, mas estou contente de ir para final de novo. Qual é a diferença para vocês? de jogar na PEN do que jogar em outros times? Tinha essa pergunta. A principal diferença é torcida, com certeza. Uhum. E acho que não tem muito como comparar torcida de outros times com a torcida da PEN. É a maior que tem e eu senti muito carinho vindo deles, muito apoio. Pra mim, eu me senti muito abraçado pela PEN no geral, tanto torcida quanto organização. Você, Denis? Cara, eu sinto que... O peso assim de estar na Pen é algo legal porque parece que tipo todo jogo assim é mais divertido, sabe? The biggest difference for you between playing on another team and playing on Pen Gaming? Really hard to answer. I really don't know, but I like this team. And the fans were also asking if you plan to use social media, Twitter, Instagram or live streams. I'm using Twitter. I'm start using Instagram and I will not streaming. Not sure. <coughs> então esse foi o nosso Pay Responde de final. <risos> Muito obrigado por assistirem <risos> <can't> <risos> I lost the tempo again. Okay, we'll do it again. Esse foi o P Responde. <risos> Muito obrigado por assistirem não esqueçam de comentar o que vocês acharam. Torçam pra gente na nossa final daqui a 20 dias e a gente se vê por aí.